Atenção, senhores passageiros, sejam bem-vindos a mais uma de nossas viagens aqui. Hoje estamos com um alerta para vocês. Infelizmente o caminho da nossa locomotiva não está pronto e a gente vai ter que construir ele. Então fala aí galera, aqui quem é o Caixa, Hoje estamos aqui com um vídeo de Unrailed. Que é um joguinho de construir caminho pra um trem. A que nível eu cheguei? Caso vocês gostem, se inscreve. Comenta aqui embaixo, porque muita pouca gente comenta. E tipo, estamos chegando nos 50 inscritos, então se inscreve, compartilha com um amigo. Fala pra ele ver os vídeos aqui, que tá noizinho aqui aparecendo agora. Então, resuminho do jogo, como vocês já viram no início. A gente vai ter que fazer o caminho do trem. E isso parece fácil, mas, mas acredite em mim. Dependendo de quantas pessoas estiver jogando, é desesperador. Porque uma vai ter uma ideia, a outra vai ter outra. Cada um tem a sua ideia. E isso tudo num jogo de trem, cara. Um alertazinho... O jogo não tem chat, então, tipo, comunicação zero. Então, já falei demais, bora pro jogo. Procurando tá companheiros bom. de equipe? Não, não tô procurando companheiros de equipe. É online. E eu sou o quê? Ah, você hum? não é ninguém, não. Boa, Gabba. <risos> pode ser... Aqui. Encontra <risos> aqui logo, cara. <risos> Just... Bota o trilho já. Bota o trilho, bota o trilho, a a bota a o trilho, a bota, a bota, trilli, trilli, a bota, a bota o trilho, é bot, bote, bot. É o coloco, Zé tá colocou. colocou. Bota. Não dá, essa questão, já lascou, vai ter que iniciar já. Lascou nada, pelo amor de Deus. É muita pica. Eu acho que você quer mais. Você não pegou o balde, né, gênio? É porque eu tô tirando as árvores. Eu tô pegando pedra. Ah. Não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser drogado, né, velho? Aí, ó, o trem vai parar de pegar fogo agora porque eu fui lá. Olha que legal. Fica vendo que ele vai parar de pegar fogo. tá chovendo. Olha, olha só. tá parece sabe o quê? Hum, tá que, tauba de tirar o alvaro, não sei mais onde furar. A... Vou levar copyright desse jeito, o cara canta muito. <risos> por que que o meu machado tá aqui atrás? seu não, o nosso. A gente nem conseguiu fazer a missão por causa que eu tenho que pegar o fogo. A gente Ó, perdeu tá, uma tá. chave. Era uma missão de não deixa o trem pegar fogo, e o trem pegou fogo. Não deixe esse braude. Braude. braude. Ia ser muito da hora uma skin de tomas o trem pro trem. Imagina. Exato. Se tivesse ia ser bom, mas não tem. Eu descobri Exatamente. agora que o jogo tá sem som. Direitos Obrigado, né? autorais. Pronto, agora tá com som o jogo. Maravilha. Eu acho que a gente tinha que pegar mais madeira. Enquanto o trem não chega. Ah, acho que você quer muito é, pau Ah, eu acho que você que quer, tá ligado? Ah, acho que o trem tá pegando fogo. Chama o bombeiro. Lembrou lá o bagulho do, do lanche no Fall Guys. Hã? <risos> o bagulho do lanche lá no Fall Guys. Não, que você tem que respeitar os mais velhos. <risos> Moleque barbado. <risos> Deixa eu botar aqui já. Não, piranha. <risos> Ó, eu acho que agora vai ter muita pedra. Vamos ver o que que tem. <risos> Não, olha pra baixo falando isso. <risos> Biscoitão, felizão É isso que você quer? pau? você não vai começar, tá? Fica parado aqui, ô cu de formiga <risos> Bota <risos> Cadê o balde? Aqui. Calma, vai chover Fica tranquilo que vai chover Se Deus quiser chove e a gente não precisa oh, cara, ir Caralho, eu sou nordestino uhum. Vai produzindo Trilha aí já que eu tô abrindo caminho Aqui Caminho, pareceu. Rabo. Pô, oh, aqui é a gente não sabe onde tá o negócio, hein? Vai precisar de madeira aqui, ó. É. Água, água, mano, água. Ó os ladrão, ó os ladrão. Ó os ladrão. foda ficar... Tem que ficar enrolando esse trem, garoto. Negócio de é. enrolar trem, enrolar trem. Mineiro Cadê do caralho. Tá aqui, ó. Ah, você já pegou, então vai. A picarreta Quebra essa árvore aqui. Calma. Não precisa ter pressa, Você não tem pressa pra levar? Eu achei que era uma capivara aquela vaca, mano. Pô, era pra gente um ter... Um segundo... <risos> Por um segundo. eu achei que era uma capivara. Ó, capivara. Idêntico. Nunca vi maior representação no Brasil. Ó, a estação tá aqui já. Perguntei? Sim. Você tem Alzheimer? <risos> eu tenho ou oh, tem que pegar mais madeira, a gente tá com pouca. Ó, é o machado lá atrás? Cadê o machado? Até aqui, aqui? velho. Nossa, o cara é muito cedo, Trabalha aí, gente. Não, não, não. Não consigo passar. A melhor visão que tem é a minha. Nos jogos, porque na vida real é uma merda. Concordo. Você cara... não enxerga o que tá dois palmos da sua frente na vida real. <risos> no jogo eu enxergo o Também... que tá lá na casa o, do cara. Que, que, que, que o cara. O cara passa 37 horas do dia no computador. Ah, pelo amor de Deus, né? Lava o louça. É. Ponto final, lava o louça. Hora. Passa uma hora pra lavar uma louça, mano. Você quer vir aqui lavar? Você <risos> quer vir aqui lavar? Eu vou ganhar? Não. Ah, então foda. se então não é calma. Ó, o trilho tá acabando. Tá nada, fica relaxa. Quando ele fizer barulho, eu fico pronto. desculpa. Eita, cara! <risos> Quando ele fizer barulho Quando ele fizer barulho, eu fico Vem. preocupado Acho que a gente precisa de mais pedra <risos> é isso mesmo que você pensou Eu sou usuário de crack <risos> Bitch, eu não eu tinha, vídeo, meu eu vou crack vagabunda Como pedra, tipo Mec, baby, crack, like, Mac, Mac, Mac, Vem pegar aqui as madeiras <risos> Ai, como a maturidade é boa, né? Vem pegar aqui ah, as não, madeiras. <risos> Pega isso daí, porque senão não vai dar mais tempo. Se fosse no Minecraft, você podia ler lá e falar, vem pegar aqui os pau. Porque Minecraft é madeira é pau. Sério? Uau, não sabia. Igual na vida real. Madeira é pau. O oh, cara que pediu pau. que <risos> <risos> <risos> oh, eu tô trabalhando aqui, mano. A boca, a boca! Você é tipo aquelas militantes do Twitter, tá ligado? Que reclamam falando que o homem não presta e o pai dela tá lá sozinho <risos> de trabalhar. Que pai? <risos> LOL! LOL! Ui, tá ficando escuro! Cuidado com o som da Cara ergui erguida! Erguida! <risos> Cuidado com a tarada da pingola molhada! <risos> Tem lugar que me chamam de Jimmy Neutro. <risos> eu vou desmatar uma floresta aqui como todo bom capitalista. Vai lá, Bolsonaro! É. <risos> <risos> Comentários de Twitter. <risos> Lógico do Bolsonaro. Nossa, meu Fazer um comentário, mas eu não vou fazer não. Que Aí o comentário sabe quebrar. Um pica junto <risos> o Cara, isso aí talvez acabei de tirar a monetização do seu vídeo Que monetização Que monetização se é Que monetização YouTube é, Youtube é pior que eu Começar a focar em pegar pedra Que que você acha? Acho que a gente tem que botar maconha Concordo, concordo o Menor eu, eu, eu, tem eu, eu, eu. visão <risos> O Kashi faz todos os negócios, eu pego o material. Mas eu, eu, eu, tô, eu trabalho. Eu faço trabalho pra duração. Você é o cara que faz o curso. E eu sou o cara eu que faço... trabalha. É porque o que é que eu faço? Eu faço um investimento na bolsa de valores, tá ligado? Isso aqui é um investimento. Tem que investir em bitcoin. Então, o cara, fica correndo de um lado pro outro lá, pegando material enquanto eu fico produzindo. Produzindo o quê? A terra a, a terra. a Terra que. A Terra. Já parou pra pensar que a gente tira ferro do cu daqui. É, a é, gente é. quebra uma pedra e vem, mano. Do Se nada, vem de um bloco e é um pronto. Navada na na real. Navada hum, real. Isso aí. Navada real. Ia ser tão maneiro, porque tipo assim, o problema de é que o ferro uma hora vai acabar, né? Óbvio. A velocidade que a gente consome ferro tá cada vez aumentando mais do que a capacidade da terra de produzir. O cara vai meter uma crítica num vídeo sobre construir caminho de trem, vai lá, continua. Então, se fosse assim na vida real, ah, eu perdi totalmente minha linha de crítica. Né? Tá, voltando, mano. Porque, tipo assim, cada vez com o passar do tempo, o consumo de ferro e outros materiais naturais no, no planeta Terra, né, tá aumentando, né? Então hum. vai chegar uma hora que a natureza não vai mais poder suprimir a necessidade que a gente tem. E aí, quando chegar nessa situação, o que, é que a gente vai fazer? Tá, mas e aí? Cadê? Mano, eu vou evitar de chamar você por qualquer nome. Eu vou chamar só você. Pronto. Você. Você. Você. Vai Como? ter três pessoas em carro, eu vou chamar você. <risos> mas você! Bem especificamente você! Você. <risos> é bem boitor, né? <risos> não. Sim. Tô de panela tocando de fundo agora, segura. Por um segundo eu pensei, eu jurei que você ia falar, cara, eu tô de programa. <risos> sim, sim. Exato. Uma... Nossa, deu um raio aí? Não. mim a minha tela piscou em branco e voltou. <risos> é, já tô vendo que eu vou acabar ficando sozinho isso aqui. E vai, Cadê? Não, Noite tá novo, noite tá novo. Rubei ontem. <risos> é, o Caramba, Viajante dá é a maior prova disso, né? <risos> Novinho, ah, cara. O é diferente, né? O ah! Mas, que, que você tá fazendo parado, mano? Ah, Trabalha, vagabundo. Que... Calma! Não precisa Precolta. desenhar, não. A gente tá em cal, cara. A gente sabe É porque que assim, que fazer. você é burro, eu tenho que desenhar. Se deu uma can trilho, mano, já tô colocando pegando itens. Cadê a assim? água? Tá no teu cuzinho. Cadê pedra? Precisamos Cadê de pedra. Aqui, ó. Não é pedra não, é ferro. É pedra. É ferro até enjoar. <risos> você prefere <risos> levar pau de tupi ou ferro até enjoar? Ficou quieto? acho que você prefere as dois, hein? Escolhe aí, ah, aí que eu vou embora. Escolhe aí que eu vou embora. Escolha aí que eu vou embora. Escolha aí cozinha, que eu vou embora. Mais um. Não tem como. Escolha aí que, que eu vou embora. Dos <risos> vídeos, pessoal, não lembrava de tanta mudança climática não, mano. O quê? Tem neve que também. Não. Toda hora o bagulho fica de noite, fica nublado. Ele jogando no fácil, né? A gente não é sei. gamer. A gente joga no... Ó, <risos> oh, o balde! O balde! Calma! Dá tempo. Calma não, dá tempo. Quase não dá tempo. Ô, oh, o tanto de ferro aqui atrás o cara tá deixando, mano. Ó o tanto de ferro aqui na frente! Azar, mano. Tem que ser ganancioso, senão você não alcança o futuro, tá ligado? A ganância pode ser a sua ruína ou pode ser a sua vitória. Porque uma pessoa sem ganância também, ela não chega longe, tá ligado? Porque ela nunca vai querer mais. Ela bem, sempre vai se. ficar confortável com um pouco. E nisso fazer... dela nunca vai melhorar. Vou fazer essa piada, hein? Acho que a gente tem que pôr pra fazer trilho. A gente tem que pôr madeira na sua bunda. A gente vai ter que colocar a pau até entupir. <risos> Mas é isso. Quando tirar isso aqui, ó. <risos> o cara ri quando leva madeira. Opário. Oh, é puro e belo, inocente como a, a flor Chove, chuva, chove sem Esse parar Esse aqui só pega madeira, né? É O que, que eu faço aqui? Eu desço? Ah, vou ter que descer, né? Ah, não Aê Calma lá, precoce Nossa, mano, vaza. vaza Tá pegando fogo, mano? Apaga o bagulho? Tem que pegar o moleque, caralho Ai, ladrão do caralho é. Cadê o pau? Cadê o machado? Ah, o bagulho tá colhendo automaticamente, né? Cadê meu pau? Não tá colhendo nada, tem todo um item lá pra ele poder. Esse treino tá querendo muita pica, velho. Não almoçar. é possível. Não é possível. Eu já vi esse tutu umas 300 vezes. Comentários. Não, vamos ficar em silêncio, porque a coisas que não devem ser ditas O silêncio O trem! O trem! Tá pegando fogo bicho! Não mais O grande salvador chegou, O biscate Isso da água eu não, não sei Dá para Dá água Porque dá para a gente tá desligar aquela água ainda Aqui a gente pode pegar muito pau e enfiar no seu rabo meu que é isso? Tá muito rápido <risos> você, na... <risos> você agiu como sei lá uma menina uma menina blogueira <risos> é atório, Nossa, tá muito rápido <risos> A gente de madeira Ela fala que eu sou muito lenta é muito rápido meu... é assim. Vou pegar madeira agora Isso, exatamente isso que a gente precisa Pau É <risos> <risos> isso que você precisa, né, ô vagabundo o cara nunca carregou uma vaca Carregou ah, a mãe dele tá né? sempre <risos> O vídeo inteiro vai se basear nisso, xingamentos demais. mãe Eu vou pra isso. <risos> Como ser cancelado em dois segundos Fitch Eu já mandei dois. Tem como você eu ser mais cancelado que isso? <risos> não <risos> vídeo, Como ser cancelado é. no youtube Amém. O cara desceu uns trilhos aqui atrás, solto. É pra economizar. Pra economizar <risos> e o cara gasta a trilha toda. Pô, esse trilho tá Como uma você acha que bosta, irmão. Esse trilho tá uma bosta. Põe aqui. Sei lá, Aqui? Isso. Não, mas aí o trilho fica muito atrás. Bota no aqui, meio. Aqui, ó, tá perfeito. Isso, ó. perfeito. Nossa, a gente vai, a gente vai perder, isso, tá ligado? Que agora a gente tem que construir mais trilha ainda. Enfia ali! Enfia ali! Enfia ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali. Isso. Nossa, maravilha. É, cadê. Mano, é muita estação, tá difícil. Eu não tô entendendo mais nada. É mil e poucos bagulho aqui? Não entendo. Bá, meu. Assim não dá. Eu tô com medo desses trilhos. Porque... Eu tô mudando de estado do nada, assim, do nada. Uma hora eu sou uma blogueira do, do Instagram. Aí outra é hora eu porque... sou... sou Paulista <risos> Pagão. O cara tem dupla personalidade, eita. Aí outra hora eu viro Água. mineiro. Água. Vagão. Vamos, <risos> vamos, <risos> vamos, <risos> vamos, vamos, <risos> ah, minha voz, minha voz, meu <risos> meu, minha voz, mão, minha mal, tudo bom. Muita gente diz que gosta da minha voz. <risos> <risos> não, vamos deixar acumular a velocidade, depois a gente toca. Vamos gente se ferrar primeiro? Vamos deixar o negócio falar assim, ó, oh, não dá mais, não, seu se trem vai explodir. <risos> a gente toca. E eu vou carregar seu pai agora. <risos> Aquele camelo. sedentário Ô, esse camelo é arrombado, velho. Sou obrigado a te falar, esse camelo é arrombado. Mano, eu não consigo pegar esse camelo. Porque tipo assim, o camelo, ele bebe água. Ele tomou água aqui atrás já. Eu falei! Lobby! Você machado, tá seu machado, Zomba! Tá tudo fogo! Ai, Mr. Lobby! Eu já I have no body Oh, I have I still don't... Be. SAI, CAMILO! Perdemos I have no É porque o de produzir trem tá ocupado, né? É isso aí Pô, você não consegue se virar sozinho, mano. Sai por 5 segundos, cara Ué, não acaba, não? <risos> ah. Acabou. Não. Isso você é muito ruim agora, Você saiu, eu fiquei precisando do seu machado pra pegar madeira. Me bania, me bania. Me bania. Eu não tenho esse controle não, meu chato. <risos> Alô, cara, me fiquei, fiquei, fiquei, fiquei desculpa, mano Acabou Então, obrigado, galera, por vocês tenham visto até aqui Se inscreve, compartilha o vídeo, deixa o like E caso você tenha gostado, assista esses outros dois vídeos aqui E é isso, valeu, falou